E aí, aqui do mal! Faz tempo que eu não falo isso, hein, mano? Todo mundo bem? Todo mundo da hora? Estamos aí para mais um vídeo aí para tentar auxiliar vocês aí na montagem do carro de vocês, mano. Né, Memes? Memes está aqui presente. só não quer aparecer, Que tá descabelado. Mas é isso. No vídeo de hoje, é uma coisa que eu já apanhei muito para fazer e tenho certeza que muita gente também sofre com isso. Que é o quê? Tirar o coletor de admissão Tirar o coletor de admissão Do carburado Ó, vou te falar pra você, viu Se você não pagou os seus pecados ainda Desmonta um coletor desse aqui que você vai pagar Rapaz do céu, isso é chato demais, mano Eu poderia, como eu vou arrancar o cabeçote todo Eu poderia arrancar com o coletor e tudo Mas eu falei, não, vou gravar um vídeo específico sobre isso para tentar auxiliar o pessoal, tá? Tentar auxiliar vocês a tirar ele, e... porque tem muita gente que não sabe. Então, bora lá. Deixa eu... Vou pegar aqui as ferramentinhas. Deixa eu só reposicionar a câmera aqui. Peraí. Aí. aí ó. Pronto. ó, ferramentinhas que você vai usar. Ó, se você não tem uma maletinha dessa aqui, invista nisso, tá? Porque isso aqui é muito bom, mano. Quem me deu de presente essa aqui foi meu filho. Isso aqui ajuda demais, mano. Demais mesmo, de verdade. É muito bom. Muito bom. Se você não tem, você vai precisar de uma Allen 6 longa pra desmontar, tá? Quer ver, ó? Aqui é bem simples, ó. E temos um parafusinho aqui, ó Ó Tem um parafuso aqui Tem um parafuso aqui Bem aqui E tem um Que é aqui embaixo Por isso que tem que ser essa chave longa Que ele Mano, esse que é o, o chato de desmontar, tá? Esse aqui é muito chato de desmontar Aí A diquinha que eu dou pra vocês é o que se o carro de vocês tiver muito tempo sem desmontar, esse aqui eu desmontei tem pouco tempo para limpar, tá? Então acredito eu que ele vai sair fácil. Se o carro de vocês tem muito tempo que não desmonta, cata um, um ferrinho. Por exemplo, aqui, ó. Se você catar esse ferrinho aqui, ó. Encaixar lá e dar uma martelada assim, ó para dar umas marteladas na cabeça do parafuso. Porque ele costuma espanar, tá? E se esse parafuso espanar. Aí vocês vão pagar o pecado de vocês de verdade. De verdade mesmo, tá bom? Então aqui, teoricamente é simples. O mais difícil é o do meio. Que você tem que encaixar essa chave aqui, ó. Quando eu desmontar, arrancar ele fora. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Ele tem uma, uma volta debaixo do... Do coletor assim, ó Que é certinho pra você encaixar a chave O que que você faz, ó Você pega o dedo aqui, ó Você vai aqui e vai achar o parafuso Certo? Você vai achar o parafuso Aí você vem com a chave guiando no seu dedo Pra você encaixar Ó, consegui encaixar Você vai guiar a chave com o seu dedo Porque se você ficar tentando encaixar a chave ali É muito difícil você achar, tá? Aqui como eu disse, eu tenho aquela maletinha E ela facilita demais, mano ela é muito boa, tá? Ó Aqui você vem na chavetinha Ó, já soltei um, ó Que nem eu falei para vocês Faz pouco tempo que eu desmontei esse coletor Então ele tá bem soltinho Mas isso aqui costuma ficar muito apertado Por causa da caloria, esquenta, esfria, esquenta, esfria Ele fica muito apertado E é bem chatinho de desmontar, tá bom? Então Vou arrancar tudo aqui E depois daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar a voltinha debaixo do coletor, Eu acho importante mostrar isso, porque eu quando eu não sabia desmontar, eu tive bastante dificuldade para desmontar isso aqui, tá bom? Então é mais para instruir vocês, caso vocês queiram desmontar só essa parte de coletor para ou limpar ou precisar trocar junto a de admissão, tal, já facilite, tá bom? Então vamos lá dando continuidade, ó, já soltei tudo, tá? Ó, agora é só puxar que o bicho sai, tá certo? Ó, a dificuldade que eu falo pra vocês é aqui, ó. Vou ver se tá parecendo legal. Tá vendo aqui, ó? Essa canaleta aqui, ó. Que é pra você colocar. Pera aí. Ó. Vai estar tá assim lá, tá vendo o parafuso aqui? Esses aqui são bem fáceis de soltar. Agora esse e esse é bem chato. Então, ó. Tá vendo a canaleta? Ó? É pra chave entrar, ó Tá vendo ali? Só que pra você encaixar ela aqui É muito ruim Aí, pega aquela diquinha que eu dei ó. Você coloca o dedo aqui, ó Aí você vem com a chave E o seu dedo vai ser seu guia Tá bom? Ó Essa chave funciona Dá pra fazer, dá pra fazer Legal Agora, quem puder comprar Um joguinho de, de chave desse aqui Naquela maletinha lá que eu falei Compra Vale a pena o investimento, tá? Que daí você vem aqui, ó Encaixa E solta Se você sentir que isso aqui tá duro Não força Dá umas marteladas aqui, ó para ver se dá um impacto para ver se a rosca solta, tal Porque se isso aqui espanar Pra você arrancar isso aqui Só arrancando o cabeçote, tá bom? Então Fica essa diquinha aí Diquinha é simples, mas que pode te trazer um belo de um problema Se esse parafusinho aqui espanar lá dentro, você está arrumado Que daí você vai ter que arrancar o cabeçote fora, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês É nós. Um grande abraço!